Olá, estou dando uma passadinha aqui rápida hoje Para poder falar um pouco sobre o, o marketing que tem dentro do Creative Cloud Então se você ainda não usou, vale a pena dar uma olhada Ele tem os mais diversos ícones, uh, pincéis, ilustrações e mock Tudo que você possa usar para fazer um layout Ou simplesmente para experimentar uma ideia Ou talvez até para um produto final Basicamente, a primeira coisa que você tem que notar, principalmente se você só fala português É que a busca não funciona em português Então, por exemplo, se eu procurar por teclado Ele vai me responder que ele não, não achou nada Porque todos os produtos estão indexados usando palavras-chave em inglês Então não adianta, se eu botar teclado, porta, o que for em português, ele não vai achar então se por exemplo se eu botar o equivalente a teclado em inglês ele assim agora sim me acha um monte de de objetos o quanto eu tiver disponível para poder baixar para poder fazer download desses arquivos poder serem usados é simples é, eu tenho esse iconezinho com uma nuvem quando eu clico no ícone ele me pergunta onde eu quero salvar então o Creative Cloud já vem com uma pasta criada, ele chama de minha biblioteca, eu renomeei, você pode renomear quantas vezes você quiser, e você também pode criar quantas bibliotecas você quiser. No caso, eu só estou precisando de duas, então eu tenho isso aqui com itens mais genéricos, e eu tenho essa segunda com toda a programação visual que eu estou usando no, no YouTube. Então, se eu quiser baixar esse arquivo, eu seleciono a pasta que eu quero salvar, clico nele, ele vai começar a fazer o meu download, repara que o ícone está diferente dos outros, e eu posso, por exemplo, procurar outras coisas, então deixa eu procurar aqui um pincel, então vou procurar por um pincel, repara que ele já baixou, me dá a notificação que ele baixou o arquivo, eu posso pegar isso aqui, seleciono, mesma coisa ele também vai fazer o download para mim enquanto isso eu vou para o Photoshop ah, detalhe, esse, essa biblioteca por enquanto ela é só compatível com Photoshop, Illustrator e InDesign ah, eu espero e acho que muita gente espera que em breve seja compatível com os outros programas do pacote também então ele acabou de me avisar já que o meu pincel está né, aqui a extensão, dizendo que é um pincel foi baixado também, onde eu encontro isso? Em todos os programas que são compatíveis, você vai achar esse ícone na, no menu. Ou, vindo no menu Window, e você também vai achar as bibliotecas. Mas por aqui, ele já, por padrão, já vem aberto. Então, assim que ele se encar dentro do software, você vai ter o, os ícones aqui dentro. Normalmente, você não precisa fechar para abrir. Você não precisa fechar o software para ele poder atualizar. Tudo vai depender da velocidade da, da sua conexão. Você também pode ver no site, então se você clicar em o site, ou se você simplesmente digitar o endereço, ele vai te jogar no site, onde você pode gerenciar toda a sua, a sua mídia. Então repara que eu já tenho um, um mockup que eu baixei, eu tenho o um pôster que eu fiz, que eu também fiz o upload dele, eu tenho essa ilustração que eu também fiz, e fiz o upload dele para o marketing, e tem os dois ícones que eu baixei agora. Ele também vai se separar por categoria. E se eu voltar aqui uma, um nível, eu consigo ver todas as minhas bibliotecas e também o gerenciamento. Como eu falei, você pode liberar, você pode deletar, você pode renomear, ou você pode compartilhar. Então você pode compartilhar essa biblioteca com mais de uma pessoa e ela vai poder usar os mesmos ícones que você, os mesmos objetos. O que a princípio pode ser um pouco estranho também é que ele tem uma separação entre arquivos e a biblioteca então repara que por exemplo, quando eu vou em biblioteca eu tenho duas bibliotecas distintas e nessa biblioteca eu tenho esses arquivos e nessa biblioteca eu tenho esses arquivos se eu for em files, no caso em arquivos eu tenho outros arquivos, que na verdade são arquivos completamente diferentes não tem relação nenhuma com o que está disponível online e é o que vai estar disponível nos softwares também e eu também tenho aqui dentro um ícone com tudo que eu baixei do do market. Então por isso que o nome é Market Download. Por aqui também eu tenho a opção de arquivar, renomear o link, ou mandar esse link para alguém ou mover para outra pasta. Por aqui, se eu estiver dentro do, do marketing, eu tenho a opção de criar uma pasta ou fazer o upload de um arquivo. Se eu estiver na biblioteca, a única ação que eu tenho aqui é criar uma nova biblioteca, e se eu estiver dentro da biblioteca, a única opção que eu tenho é de renomear ou deletar os ícones, ou compartilhar. Eu não tenho como por aqui fazer o upload. A outra opção que você também tem é usar o, o seu browser, né, usar o seu navegador do, do sistema operacional. Então, no caso aqui do Mac, ele cria uma pasta para mim chamada Creative Cloud, que funciona da mesma forma que o Dropbox, então todos os arquivos que eu jogar aqui dentro ele vai fazer o sync e vai botar online para mim nesse site que eu estou vendo aqui atrás então da mesma forma que eu estou vendo aqui dentro o, o files eu vejo então dois arquivos mais a pasta do marketing se eu olhar aqui eu também tenho a mesma coisa eu tenho as, os arquivos que estão dentro do marketing que eu baixei pelo pelo marketing e os dois arquivos que eu fiz o upload manualmente então voltando no software por exemplo o photoshop eu tenho aqui já então os meus objetos. Repara o seguinte, isso aqui é um brush do Photoshop, então, obviamente, clicando duas vezes nele, nada vai acontecer. E esse meu keyboard aqui é um arquivo gráfico, um arquivo SVG. Então, também se eu clicar duas vezes nele, ele diz que eu não posso usar o arquivo diretamente, eu tenho que jogar ele dentro de um arquivo já existente do Photoshop. Esse aqui também é um arquivo de Illustrator, como está dizendo aqui o ícone, é simplesmente a mesma coisa, se eu clicar duas vezes, ele diz que eu tenho que jogar dentro de um documento já existente. Essa forma de lista é a forma mais fácil de identificar o, da onde né, o arquivo originado. Se eu clicar no modo de ícones, eu tenho, eu tenho um preview maior, mas eu, eu tenho que deixar o mouse parado em cima para poder ver que tipo de arquivo que é. Então, no caso de arquivos nativos de Photoshop, como eu estou dentro do Photoshop, se eu clicar duas vezes, eu posso renomear o arquivo, se eu clicar duas vezes no ícone, eu abro o arquivo. E o mais legal é que se quem publicou o arquivo publicou com camadas e tudo mais, quando eu vier no Photoshop e, por exemplo, pedir para ver as camadas, eu tenho não só os grupos, como as camadas, e os efeitos, e as máscaras, e tudo que eu fiz no arquivo original. Então isso te dá muito controle e é super legal, principalmente se você precisar compartilhar isso com outra pessoa que você vai trabalhar junto. Então, como eu falei antes, se eu quiser pegar um arquivo desse aqui e jogar lá dentro, eu simplesmente preciso clicar e arrastar, e ele vai me mostrar o arquivo flutuando com transparência numa nova camada, como deveria ser. Se eu tiver... Ah, um detalhe antes disso. A única coisa que me incomoda um pouco, não sei se vai incomodar todo mundo, é que mesmo esse arquivo tendo um nome, tanto na pasta, quanto no arquivo em si, quando ele abre, ele abre usando o um código de upload da... Né, o código que o Adobe Cloud usa para indexar os arquivos então, obviamente, na hora de salvar você vai ter que renomear o... o, o arquivo, mas isso diria que, diria que é o de menos então, por exemplo, eu, vamos no Illustrator agora por quê? deixa eu só... então, aqui, criar um arquivo novo eu vou trazer esse arquivo né, do, pro Illustrator pro Photoshop quando eu trago esse arquivo de Illustrator para o Photoshop, repara que ele vem como objeto inteligente. Então, da mesma forma que qualquer outro objeto inteligente, se eu clicar duas vezes, ele me joga no Illustrator, eu posso fazer alteração nesse arquivo, ok? E esse arquivo vai voltar para o meu Photoshop com as cores ou com a alteração que eu fiz. Então, por exemplo, se eu botar esse Buda azul e fechar e salvar, ele é um arquivo temporário, quando eu voltar no Photoshop, repara que eu tenho as alterações feitas. Repara que ele não alterou na biblioteca. Por quê? Porque o arquivo da biblioteca é um outro arquivo que está linkado no, no cloud. E não tem nada a ver com esse arquivo temporário que ele criou. Que também é diferente do que eu já mostrei em outro, em outro tutorial, que é o Place Linked. Então, continuando no Illustrator, se eu criar um documento novo também aqui, eu posso abrir um documento desse qualquer que seja de illustrator ou trazer um documento que seja de photoshop para dentro do illustrator também se eu tiver as camadas ele vai me deixar editar sem problema algum e o arquivo de illustrator obviamente se eu clicar duas vezes ele me abre um novo arquivo ou eu posso simplesmente arrastar para dentro do illustrator também, dá no mesmo e ele também vai me manter todas as camadas, todos os objetos de acordo com o meu arquivo original se eu estiver trabalhando com InDesign a mesma coisa, o InDesign tem também o CC Libraries então se eu criar um arquivo novo no, no, no InDesign e quiser trazer qualquer um desses arquivos contando que o, o InDesign aceite ele vai poder deixar o meu arquivo aqui dentro se eu trouxer esse, posso trazer o meu arquivo de Photoshop para fazer o meu mockup está é, muito grande, mas está aí o arquivo então é simples assim o, o que eu estava falando antes também sobre não ser compatível com os outros softwares ainda é por exemplo o Muse o Muse tem uma aba de biblioteca mas essa biblioteca é uma biblioteca particular do Muse. Você vê que ele não tem conexão nenhuma, nem o ícone, é o ícone do, do, do Market, né, do Creative Cloud. Então, assim como o After Effects, por exemplo, e o Premiere, eles não têm compatibilidade ainda com a biblioteca, o que pessoalmente, para mim, é uma pena. Mas fica, fica a sugestão para o pessoal da Adobe também fazer a alteração. Obviamente isso deve ser algo que tem muita gente pedindo. Um detalhe que é importante é, reparar também é o seguinte: como isso aqui, esse arquivo, é um brush do Illustrator, do, do Photoshop, ele não tem como ser usado no Illustrator. Então ele fica, ele fica cinza, claro, dizendo que não pode ser. E diz também na dica que é um arquivo não suportado. Eu também consigo gerenciar, como eu tenho a, a outra biblioteca, ele me lista todos os itens que eu tenho. Então, por exemplo, se eu uh, tenho as cores aqui no Illustrator ou no Photoshop, eu tenho como adicionar os objetos na minha cena. Né? Aliás, eu tenho como adicionar os objetos na minha biblioteca por aqui também. Então eu tenho uh, a cor, eu tenho efeitos, eu tenho estilo de texto e eu tenho os gráficos. Então, por exemplo, se eu tiver no Photoshop, numa camada, obviamente, numa camada nova, fizer o meu desenho e trouxer o meu layer para cá, ele não vai aceitar nada. Mas se eu trouxer o meu objeto para cá, ele vai aceitar. Então, eu trago o meu objeto, ele adicionou na minha na, na minha biblioteca e eu posso usar. Da mesma forma que no Illustrator, né, então eu tenho aqui também todos esses essa identidade que eu usei para o canal, deixa eu deletar isso aqui tudo mais fácil, apagar por aqui, deixa eu criar uma camada nova e deletar essa para tirar o lixo, então ok então da mesma forma do Photoshop, eu todos os ícones que eu tenho ou todos os objetos que eu tenho, eu posso jogar no Illustrator e depois posso fazer a alteração que eu quiser, se eu quiser renomear ou se eu quiser substituir, é simplesmente trazer para cá e fazer a, a substituição do objeto no caso do texto ou das cores mesma coisa se eu tenho um objeto aqui dentro que eu não tenho cor nenhuma se eu trouxer a cor para ele ou se eu clicar na cor ele aplica a cor no objeto então fica fácil de você aplicar o mesmo padrão para vários documentos se eu tenho um texto que eu digitei o meu texto eu quero também manter esse mesmo padrão eu só preciso clicar no meu estilo no que eu clico no meu estilo ele faz alteração para mim também, e vai fazer obviamente em todos os documentos. A questão é, esse estilo é um estilo local, então se eu mais tarde alterar o estilo dentro da, da biblioteca, não vai alterar o estilo na, no documento. Então só fique atento para isso. Eu diria que para esse tutorial, como eu falei, espero que seja rápido, e obrigado por assistir. E dá uma olhada nos próximos vídeos. Obrigado, até a próxima.